Magione tem só 20 meses de governo Lula e Palocci apenas 18 Os três acabaram de arrumar a casa A partir de agora eles vão poder fazer tudo o que sempre quiseram fazer por Ribeirão Dê mais tempo a esta parceria Dê esta chance a Ribeirão Magione Palocci e Lula A maior parceria da história de Ribeirão